Procurando uma empresa referência em pisos e revestimentos para sua obra, apresentamos a CSM. Focamos em três segmentos para pavimentos. Pisos de concreto. Trabalhamos com equipamentos de alta tecnologia para a construção do seu piso industrial, viabilizando sua obra do projeto ao acabamento. Preparação de base, montagem de malhas ou fibra, concretagem e acabamento. Revestimento de alto desempenho. Soluções com alto padrão de qualidade que, além da estética impecável, garante proteção às bases revestidas, atendendo diversos setores do mercado. Lapidação ou marmorização. Sistema de tratamento da superfície do concreto que torna o piso mais resistente. Ideal para ambientes onde requer alto padrão estético associado a tráfego intenso. Firmado em três pilares essenciais para o sucesso. Pessoas, processos e tecnologia. Aprimoramos constantemente a capacitação técnica de nossos colaboradores e isso nos garante melhorias significativas em nossos processos, além dos investimentos constantes em equipamentos específicos para alcançarmos resultados traçados em normas nacionais e internacionais. CSM Pisos e Revestimentos. O seu piso com a empresa certa.